Eu acabei esquecendo de mencionar ali na, no vídeo, ali agora que eu me lembrei, é, com relação ao, ao, aos pedidos aqui, é, você vai ter que compartilhar essa planilha com, com outras pessoas, correto? Ó, nesse, nesse exato momento aqui, essa planilha, eu sou o proprietário, depois eu vou inverter isso aqui, você será o proprietário, eu talvez um editor o Centro de Tecnologia também, e nesse caso aqui, é, você vai ter que compartilhar essa planilha também com a com a EPE Ernesto Camilo Barreto, correto? Então você vai vir aqui, clicou lá em compartilhar, e vai vir aqui digitar lá o endereço deles lá, e, e enviar, no caso se você quiser uma cópia desse envio para você, para confirmar que você enviou, é, você pode enviar uma cópia disso para você também, daí nesse caso aqui a, tem que compartilhar com essa, com essa unidade consumidora também o e-mail deles, senão eles não vão conseguir ter o acesso à planilha, correto? e daí nesse caso ali as partes que estão bloqueadas na planilha permanecem bloqueadas e eles não têm acesso